Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é o um vídeo deste cropped aqui que vocês me pediram muito esse modelinho que tá usando bastante, né? E eu usei este cetim Hollywood lá do site Saia de Saia, o ideal para fazer esse tipo de cropped é um tecido um pouco mais estruturado e que tenha elastano. E esse cetim lá do Saia de Saia, ele tem elastano, então é super ideal para fazer este cropped, tá? O molde dele vai estar disponível no meu site do 36 ao 56%. Eu vou virar de costas para vocês conseguirem visualizar como ficou as costas dele. Porque apesar dele ser com esta tira aqui no pescoço, no pescoço a parte das costas dele é bem diferente. Então, como vocês viram, a alça, ela fica certinha na parte das costas e aqui na frente, né, dá a impressão que ele é amarrado aqui no pescoço. E isso é muito bacana deste modelo aqui. Se você não quiser como cropped, você pode fazer ele mais comprido e usar como blusa, ok? Eu usei, então, com esta saia longa e nos pés eu estou usando essa rasteirinha, que ela é linda, né, meninas? E vocês encontram no site da Toda Bela, eu vou deixar o link aqui embaixo... Para quem quiser estar adquirindo. Confesso que não tiro mais essa rasteirinha do pé. Ela é muito confortável e além de ser linda, né? Então, se você quiser aprender a fazer esse cropped, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um cropped que eu tô recebendo muitas imagens desse cropped me pedindo para ensinar a fazer.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 Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai montar. Eu cortei o dobro de cada parte, porque eu estou cortando a parte de cima e a parte do forro. Se você, não, se você não for por forro, você só corta uma parte. E vocês viram aí que eu fui encaixando no tecido, porque, na verdade, esse tecido aqui é uma sobra de tecido daquele vestido que a gente já fez e já tá aí no canal, né? E eu quis aproveitar, porque esse tecido é muito lindo e sobrou um retalho grande até, né? Então, eu falei, ah, vamos aproveitar isso, né? Então, vamos montar aqui, olha... Nós vamos pegar aqui a parte da frente, ó, essa é a parte do meio, e vamos colocar aqui as laterais. Sempre colocando lado direito do tecido com o lado direito do tecido e alfinetando aí na marcação do seu carbono, tá? Tá? Então, a parte da frente vai ficar desta forma. Aí, nós vamos vir com a, com a parte das costas. O processo tá Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, ó. Vai ficar desta forma e aqui a mesma coisa. Ele tem bastante recorte porque a gente quer que ele fique bem certinho no corpo. Então, na verdade, esses recortes aqui são as nossas penses que a gente tem, tá? Por isso que ele tá com bastante recorte. Vamos vir aqui com a parte da frente e já vamos encaixar aqui as laterais, ó, lado direito do tecido, mesma coisa. Sempre colocando lado direito do tecido com lado direito do tecido e unindo pela marcação do carbono. Ele vai ficar aberto porque nas costas a gente tem o zíper, né? Então, agora a gente vai para a máquina e vai passar uma costura aqui em toda partes que eu acabei de alfinetar aí vai ficar uma coisa inteira no meu caso que eu cortei duas partes de cada como eu falei para vocês que é porque tem forro né eu vou vir aqui com o meu forro que eu fiz o mesmo processo e também vou colocar mas é de conta que já tá costuradinho você vai vir aqui ó vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido você vai aqui ó colocar costura com costura e vai passar uma costura por toda essa parte superior aqui, tá? Deixando aberta aqui as laterais. Aqui no biquinho a gente vai colocar a alcinha, então você pode deixar abertinho, porque a gente vai colocar, e aqui na parte das costas também. Aí fica a seu critério onde você vai posicionar essa alça aqui na parte das costas, tá? Aqui na parte da frente é aqui mesmo, e aqui na parte das costas fica a seu critério. Se você não quiser colocar essa alcinha aqui na parte das costas, você pode usar ela como amarrada no, no pescoço. Então, tem vários modos de você fazer essa blusinha. Então, aqui eu vou colocar a alcinha, mas se você não quiser, você pode amarrar no pescoço, tá? Então, depois que fez isso, vai passar uma costura... Em toda a parte superior também, ok? Eu vou pra máquina, pra máquina passar essas costuras, é rapidinho, só uma costura reta. E aí, eu volto aqui pra dar continuidade no nosso cropped. Então, pessoal, olha, tá aqui. Eu fiz todos os passos que eu falei pra vocês e já coloquei a alcinha, tá vendo? Eu preguei a alcinha aqui na parte das costas, como eu falei que eu ia pregar. Mas se você não quiser pregar a alcinha... Você pode amarrar ela nas costas, que vai ficar lindo também, amarrar no pescoço, que vai ficar lindo também, tá? Então, eu já fiz praticamente toda a blusa, né? Olha, ela tá assim. Agora, eu vou fechar esta parte aqui de baixo, e eu vou fechar ela embutida. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou colocar tudo pra dentro... Vou passar uma costura na máquina, só uma costurinha reta aqui, olha, e aí eu vou virar por esta parte aqui que está aberta ainda, que é a parte do zíper. Então, é só passar uma costura reta aqui na parte inferior, pra ficar tudo embutidinho, bem bonitinho, ok? Ó, primeiramente, ignorem esse barulho de fundo, eu vou falar pra vocês que esses meus vizinhos, é sério, eu tô ficando maluca, quando não é o da frente, é o do fundo, o da frente é o som alto e o do fundo agora está fazendo reforma. E olha o barulho, eu acho que vão construir um prédio, é um terreno bem grande aqui. E tá esse barulho, eu não consigo mais gravar vídeo pra vocês. Porque quando não é o som alto da frente, é o do fundo. Tá complicado, meninas, tá complicado, viu? Ignorem então esse barulho, que é, é, que é os caminhões aí mexendo, fazendo essa reforma. E pelo jeito vai demorar isso daí, eu preciso gravar vídeo pra vocês, né? Então o top já está finalizado. Olha que gracinha, eu amei o resultado, e pra variar, né, eu coloquei um botãozinho daqueles, botão, isso não é botão, isso aqui é uma joia, eu já falei, né, porque olha isso, eu não vou usar isso como botão, eu usei isso aqui como um detalhe na blusa, tá vendo, também, é lá do saia de saia, a Luciana me enviou, na parte das costas, olha, eu coloquei um zíper, e esse zíper ele é destacável, mas é o mesmo processo de prega zíper comum, ó, tá? É só pra conseguir vestir porque ele é justinho. E aí, no começo do vídeo, vocês conseguem visualizar bem no corpo como que ele fica. Eu amei o resultado. Como eu disse, vocês podem usar ele mais compridinho, se vocês não usarem curtinho. Eu não uso mostrando a barriga, só um fiozinho, assim, como vocês viram no começo do vídeo, né? Mas aí fica a critério de cada uma de vocês, tá? O molde dele vai estar disponível no meu site, do 36 ao 56,